Olá, eu sou o pastor Elton Melo, presidente da ASEC, Associação de Editores Cristãos, e quero convidar a todos para a cerimônia do Prêmio Ereté de 2022. Desde 1991, a Azeque vem reconhecendo e premiando o melhor da produção literária cristã. O evento será no Salão Franco Montoro, na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 23 de novembro, às 19h. A entrada é franca. O Prêmio Areté é a maior premiação da literatura cristã da América Latina. Vem celebrar com a gente!